Foi a vez que você me pegou assim meio desprevenida. Você se emocionou, deu uma saída quando entrou de novo, entrou com tudo. Aquela foi. Ai, meu Deus! Aquela entradinha. Aquela é entradinha, Kid. Ah, olha, olha. Mas, tá, Se vocês iriam ter falado de alguma coisa, foi disso aí, Eu disse, Ah, o Kid. Aquela vez ele sacanou, hein? Mas você sempre foi uma pessoa que tratou bem. Sempre bastidor, tratei vocês em modelos, e... princesas. Eu sempre tive paciência com vocês, sempre, Tem que sempre. Ter, né?